Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim, e saiba como fazer isso de forma simples. Saiba que o procedimento de perder os quilos do seu corpo é mais fácil do que aprender a jogar futebol. Sim. Embora jogar futebol também pode ser um complemento de um exercício físico, mas... Embora eu não posso garantir que o simples fato de jogar futebol vai fazer tu emagrecer, mas... O que existe, o que você precisa é de um treinamento que te ensine passo a passo de como emagrecer. E logo logo eu vou te mostrar um blog, e nesse blog tem treinamento que te ensine como a emagrecer de forma fácil, simples e correta. É exatamente isso que você precisa.